E aí, meus amigos do Rio Marframin, que sejam todos bem-vindos. Hoje, mais dois dedos de prosa. E eu venho hoje receber ela, que é uma revelação aqui da publicidade, do rádio. É uma voz que está chegando e chegando com força. O nome dela é Priscila Chouze. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Douglas Dias. Primeiramente, eu queria cumprimentar Douglas Dias, agradecer pela oportunidade e o convite de estar aqui no programa Dois Dedos de Prosa e também cumprimentar todos os seguidores da página Rio Mafra Mix. Legal, a gente veio tomar um cafezinho aqui nos postos de M7, gente, e aqui cada vez que eu venho, não dá para emagrecer, fazer regime aqui vindo fazer conversa, porque o café é delicioso, o pão de queijo é sensacional e os acompanhantes melhor ainda. Pri, me conta lá, como que você chegou aonde chegou nessa caminha do empreendedorismo, do né, da comunicação enfim então eu comecei fazendo propaganda né de na verdade panfletagem propaganda de, de loja supermercado e para chegar assim na locução mesmo eu comecei é, fazer ali a entonação de voz né através dos panfletos né numa brincadeira e quando eu vi tinha jeito, né, começaram a falar, por que, que você não faz, né, por que, que você não tenta, então daí eu comprei ali uma, uma caixa de som, um microfone, Mas eu tinha uma banda ali com os amigos meus, começamos a brincar ali no microfone e eu vi que dava certo e quando eu vi já tava dentro dos comércios ali, trazendo locução de porta de loja, né, porta de, de farmácia também e dali eu fui me engajando dentro da rádio, né, na na rádio aqui de, de Mafra entrando no programa ali fazendo um estágio né para locutora e foi chegando e foi chegando com tudo né o mercado de trabalho já é difícil né para mulher na verdade sempre para mulher sempre é mais difícil essa parte né do trabalho e assim um trabalho é, melhor falando né no meio da rádio de comunicação sempre é homem né onde a gente vai é homem né então a voz feminina é um diferencial que é mais difícil ter, ainda mais na nossa região, né? não é muito voltado para o lado feminino. Então eu comecei a trazer essa parte da voz feminina para a rádio, para dentro de casa, das pessoas. E eu já sempre gostei de comunicação, de estar tá ali me comunicando com todo mundo, quem me conhece sabe que que eu sou bem comunicativa ali, tagarela, <risos> bem do povo mesmo, e, e foi dando certo. Eu vi que você usa muitas das redes sociais, né? Você se divulga bem, fala bastante, é, stories todo momento. Como é que você se inspira para fazer esse, esse material? Sempre me falavam por que você não, não vira digital influencer e né, não tenta ser assim, o mundo mais online, né? Então, a partir do momento que eu comecei ele já na divulgação, usando a voz, é, eu comecei também a fazer o online, né? Aí, comecei a fazer a parte do Instagram, do Facebook, a, a abrir uma empresa né, é, voltada a esse meio de comunicação. Então, eu faço bastante propaganda para São Vento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, abrange bastante aqui a região, né? E, e ali, a minha empresa, que é Shows e Divulgações e Eventos, né? Ali eu busco pegar o cliente, né? E divulgar a marca dele, o nome dele, fazer ele alcançar mais clientes, né? conseguir mais seguidores também, é, o pessoal conhecer mais o produto dele. Então tem aparecido bastante oportunidade ali através do, da minha rede social, né? E qual que é a maior dificuldade? Você falou que, né, por ser mulher, encontrou dificuldades em várias áreas. Mas para você nesse meio, o que, que mais problema trouxe para você, o que que, ou, ou que dependeu que você desse uma energia maior, qual foi os, os maiores desafios que você enfrentou? O maior desafio é entrar né, no meio, esse meio de comunicação, é, na verdade é um mundo já fechado ali, né? é, é difícil entrar, é difícil você conseguir. então você tem que, não é você ter conhecido, você ter o talento mesmo para chegar aonde você quer chegar, né? Que é, o meu caso, eu acho que é mais o preconceito, assim, por por ser mulher, ah, você vai estar no meio do, de homem, né? Eu tô a trabalho, sou uma pessoa bem profissional, então eu sei separar bastante essa relação de trabalho, amizade, então a minha maior dificuldade foi a aceitação das pessoas, sabe? Mas quando eu entrei também começou a surgir mais oportunidades As pessoas me procurar mais também E o nome shows, ele tem um peso na tua vida? Como é que você trabalha com essa questão? É um nome bem forte, né? Na verdade, o pessoal já me conhece mais por shows E também já usei para colocar o nome da minha empresa, né? Que, né? que fica uma coisa mais forte É uma responsabilidade... Tu Carlinhos, ex-prefeito de Mafra, em saudosa memória Ele foi teu tio? Isso, meu tio, irmão da minha mãe, né? da minha falecida mãe, daí eu fui, minha mãe faleceu, fui criada pela outra irmã do Carlinhos, a Jane, E é, um, é uma força, né, que, que a gente carrega ali no nome, né. É, pra mim é um lado bom, né, que fica o conhecimento do pessoal, o carinho, tem bastante gente que tem bastante carinho, porque, e eu puxei esse lado ali de, de estar com o povo sempre. E você projeta ir para política? Então... Isso daí, eu estava até conversando essa semana sobre política ali com umas pessoas. Já me surgiu ali uns partido político. Antes de eu entrar nesse meio de comunicação, não era uma coisa assim que me interessava, que enchia o meu olho ali. Eu pensava, não, vou ficar no meu cantinho. Mas a partir do momento que você começa assim a interagir mais com o povo, você vê o que a cidade precisa, o que o povo precisa, Ainda dá mais no meu meio da rádio, né? Que a gente traz notícia e o pessoal ali falando, ó, oh, precisa disso, daquilo. Então é uma.. Quem sabe, né? É uma, uma ideia que eu tô trabalhando, quem sabe, para frente. Que nós conversando, nós tô, Eu tô comendo, ela é, fala eu bastante, eu né? Vou eu o um café né? que tá gelando. <risos> Imagens do posto enquanto a gente está se afogando. e Uma coisa que me chama a atenção na Cri é. Você tem um sorriso, né se encanta onde você chega. Ah, como que você trabalha essa questão da beleza? Ela abre as portas? Ela. Ah, existe uma. As pessoas levam para o outro lado. Como é que você trabalha essa questão? Então, na área que eu tô agora de propaganda, né, mais de digital influencer, rádio, é online, eu uso bastante a minha imagem, né, mas e, e é uma parte boa, né, que querendo ou não tem que estar tá bem apresentável, né, para des, para apresentar um produto, né, só que antes quando eu procurava um emprego, né, de longe, procurava em supermercado era bem fechado as portas para mim, por ciúmes, até assim, e hoje em dia o meu maior desafio no começo já foi assim, o ciúme das, das pessoas, só que aquilo que eu falo, é o meu trabalho, é a minha imagem, é o meu nome, né, que eu tenho a, a zelar, eu tenho uma família, é postura, né, primeiramente, antes de tudo, mas agora para essa área de propaganda tá me ajudando bastante, eu, antes era uma, uma coisa bem... HGG, mas <risos> era uma coisa bem difícil, difícil assim, sabe? Né? E conta lá, qual que é o teu maior sonho que você ainda quer realizar? Meu maior sonho? de Doce de leite. É. Brincadeira, eu sou bem brincalhona assim. Não, meu maior sonho já é na minha área de comunicação mesmo e crescer, né, cada dia mais e mais, é, sempre estou aberta, né, aí eu faço bastante parcerias. Então, o meu sonho é cada vez mais crescer nessa área mesmo, da, da rádio, de locução, de jornalismo. Que legal, para nós encerrar nosso bate-papo, o que que você olha, quando você olha para Mafra, para Rio Negro, qual é a sensação que vem pra você? Pois, olha, antes eu tinha um medo de morar em Mafra, porque para mim antes era bem difícil, né? Então, ainda mais quando você é novo, o primeiro emprego... É mais difícil nessas né? oportunidades que a maioria das empresas pedem. Em, ah, quero experiência disso, experiência. Como que eu vou ter experiência se vocês não me deixam ter uma experiência, né? Mas com, a, com o passar do tempo, é, eu fui conseguindo, fui entrando no mercado de trabalho, né? Começando ali com venda, depois fui dando aula, fazendo faculdade, curso aqui ali. Então, Mafra para mim foi hoje em dia é, eu tenho oportunidade de ir para fora da cidade. Mas como eu já tenho bastante aqui o meu trabalho, de, desde a propaganda e rádio, eu hoje eu não saio, sabe? Hoje daqui para mim sair é bem difícil, assim, a proposta tem que ser muito, muito, muito boa. boa, porque tá, tá me trazendo bastante retorno a área de comunicação, de marketing, né? Então, para mim é, é minha cidade, né? Não nasci aqui, né? Eu sou natural de São Paulo, né? Vim para cá quando eu era pequena, né? Morar com a, com a minha família. Mas hoje em dia eu já sou uma frense. Já é uma frense de <risos> Rio coração. Rio uma frense, né? Rio uma frense. Isso. Eu quero agradecer você que nos acompanhou, esse bate-papo que eu tive com a Pri. Priscila e Priscila, muito obrigado. Espero a gente poder se ver novas vezes, bater um papo. E cada vez mais acompanhando o teu sucesso. Muito obrigada. Obrigada a todos os seguidores da página Rio Mafra Mix também. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.